Mulher mais mede. uma militante mais uma militante. Marielle movia Marielle não não espirituales. não não espirituales. Moveu, não move, move e moverá sua voz ecoa ainda rio. mais alto enquanto ri Executada sangue frio não, não mais que que frio. de repente não não foram mais mais que quatro, repente. Tiras de foram de quatro, mente. quatro tiras gente sua mente. gente parem de matar gente parem de matar a gente esse assunto é urgente esse é urgente Marielle